A questão, Valdir, é o seguinte, é o comerciante, o empresário entender que o que a pandemia fez foi acelerar o processo de transformação do mercado e que viria naturalmente, provavelmente talvez demoraria aí mais 5, 10 anos para isso tudo acontecer, só que com a pandemia acabou obrigando o empresário e o comerciante a entender que é preciso digitalizar o seu negócio. A, a, os decretos dos governadores e prefeitos hoje estão fechando as lojas. Mas quem diz que porque a sua loja está fechada você não pode continuar vendendo? O decreto não te proíbe disso. Né? A única questão é você entender de que forma que você vai vender agora. Até então você vendia com a sua loja aberta, as pessoas vinham até a sua loja, escolhiam o produto, fazia a compra e levava embora. Com a loja fechada... Você ainda tem o produto e ainda tem a possibilidade de fazer a venda. O que muda é a forma de fazer, de fazer essa venda e de entregar esse produto. E essa é a ideia do A gente tem uma plataforma, a gente tem uma, uma metodologia de mostrar para esse comerciante, mostrar para esse empresário, do início até o final, quais é, ferramentas ele vai utilizar, como configurar essas ferramentas, como criar... Isso, essa estrutura toda utilizando as redes sociais, no caso Facebook, Instagram eh, e WhatsApp, como criar uma loja virtual, como integrar tudo isso a um sistema de gestão de estoque, de gestão financeira, de emissão de nota fiscal, eh, de emissão de DAS e assim por diante. Porque acaba tudo tendo que ser integrado. Eu não posso ter um estoque dentro da minha loja, você trabalha com isso, você tem a tua, a, a, o teu negócio, você também, aí, o teu negócio de, de, de louças, você tem aí na tua loja, você tem lá, sei lá, um mix de 50 produtos, 50 mil produtos e, e, e, e 100 produtos diferentes um do outro. Imagina se você tiver que administrar o que você vende no balcão e o que você vende online, na internet, você acaba ficando maluco. Né? Aí daqui a pouco você está vendendo um pouco pelo WhatsApp, você vendeu um pouco pelo Marketplace do Facebook, vendeu um pouco por, pelo Mercado Livre, aí você vendeu um pouco pelo Balcão, a pessoa que foi lá e comprou no Balcão, outra pessoa que comprou online e veio retirar. É... Você, tem que, você tem que ter um mecanismo de controlar tudo isso, integrar tudo isso. Né? E é isso que a gente está oferecendo. É isso que a gente tá oferecendo. É, buscamos fazer parceria com plataformas já... já já comprovadas no mercado, então hoje hoje nós somos autorizados em oferecer esse serviço dessas plataformas, além disso tem a, temos a experiência de fazer a configuração de, de não só dessas plataformas de e-commerce, essa plataforma de ERP, de gestão de negócio, né mas também de Facebook, integração de página, integração de WhatsApp, é, fazer catálogo no próprio Instagram. Você sabia que é possível? Você tem uma loja online, uma loja virtual. Essa loja virtual tem os produtos que você tem na tua prateleira física e você vender esses produtos através de um catálogo num post do Instagram e integrar esse post do Instagram, esse catálogo do Instagram com uma lojinha virtual dentro do próprio WhatsApp e gerenciar tudo isso dentro de um único programa, de um único programa de gestão então, a partir do momento que o comerciante, que o empresário, consegue ter essa visão do que é capaz ele fazer, ele começa a entender que não é só porque a loja dele está fechada é que ele vai falir. Não é porque a loja dele está fechada que ele não pode vender. E quando existem as... Pode vender pode vender com mais eficiência ainda, porque aí você vai com mais gente. Porra. Exatamente, porque no, se, se você imagina uma rua de comércio em que tem lá 100 lojas, do, do seu mesmo segmento, sem lojas de roupas, uma cidade grande aí e tal. É, e as sem lojas estão fechadas. E só você continua vendendo. Qual a probabilidade? Se as pessoas não podem mais isso. comprar. E, e... E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui na questão das louças, né? Você sabe? Você que gerencia o prato das feiras que a gente faz, onde a gente consegue um post no Instagram, no Facebook gerenciado por você. A gente consegue arrastar multidões e agora, justamente por, por, por conta dessas questões da pandemia, a gente está tendo aqui nessa reunião que adaptar o nosso negócio para as feiras online. E tudo hoje acontece aqui, tanta chamada para o evento físico, como a chamada para a venda, venda online também, que o logista, auxilia e dá todo o passo a passo, correto? É? Exato, Waldir. O que, que acontece? Eu sei que é difícil, é um momento difícil, eu vivo do comércio há 20 anos, eu, a minha vida toda eu trabalhei é, vendendo publicidade no comércio, hora para o jornal, hora rádio, hora TV, né? e estou no online desde 2011, e me especializei, sou formado em marketing e propaganda, e me especializei em marketing digital, e, e eu sei que nesses últimos, nesse último ano, desde 2020, quando a pandemia chegou e o comércio fechou, é, a minha renda praticamente foi a zero. E o mesmo aconteceu com a maioria dos comerciantes. O cara tem o aluguel para pagar, tem prestação, tem funcionário, décimo terceiro, né, tem a família, escola, é, colégio das crianças, tem, tem todos os compromissos para honrar o profissional. E de repente veio a pandemia fechou a loja do cara e proibiu ele de trabalhar. Daqui a pouco você não pode mais ir lá na sua loja, abrir a porta e, e, e, e trabalhar. E aí o que, que acontece? Às vezes eu dizer isso que eu vou falar, isso que eu vou dizer agora, a pessoa pode ficar brava comigo, né? Mas, na onde vem a dificuldade, aparecem as oportunidades. Então, às vezes, essa dificuldade que você está passando com a sua loja de portas fechadas, pode ser uma oportunidade de você dar um upgrade no seu negócio e começar a atender um mercado que o teu concorrente ele não está vendo. Se o, o, o, o lojista é, ainda não está fazendo... Isso que a gente está falando aqui, é uma oportunidade para você que está vendo esse vídeo, em começar a fazer, e você não vai começar a fazer sozinho, você tem o um apoio de toda uma estrutura de pessoas com experiência, pessoas com vivência no mercado, pessoas que vão te ajudar a como configurar tudo isso, é diferente de você pegar agora e fazer uma busca, como montar uma, um catálogo no Instagram, né? E, e tentar fazer isso sozinho, aleatoriamente, a gente tem toda uma metodologia tem todo um passo a passo no início você faz isso depois você cria a conta em tal plataforma você configura dessa forma depois você vai para essa plataforma e faz isso aí você integra o teu WhatsApp dessa forma configura o teu WhatsApp assim assim assado até chegar lá na frente para você começar a, a, a configurar a parte de gestão de, de produto na RP você vai ter toda a estrutura por trás já pronta E a gente te ajudando, te orientando a como fazer tudo isso Então é diferente Só que, enquanto tem pessoas que estão é, desesperadas e, e sem saber para onde ir, para onde correr Tem outras que estão se atentando, estão estudando, estão procurando curso Estão vendo como fazer Já dizia isso, é um clichê no marketing digital, o Albert Einstein Fala o seguinte, que a maior loucura do ser humano é você tentar ter resultado diferente fazendo a mesma coisa. Não tem como mais você fazer a mesma coisa. É impossível mesmo você continuar. As coisas, mesmo as mesmos resultados. Você falava de peso de oportunidade, é exatamente isso. A loja está fechando e agora? Vai fazer o quê? Vai, vai colocar a porta no pescoço? A gente faz isso, né? Infelizmente, Mas, é. é o ocioso e vai O a memória do tecnologista aí. Olha o marketing digital aqui, olha a rede digital. Hoje todo mundo tem Instagram, hoje todo mundo tem Facebook, hoje todo mundo tem celular com conexão, só precisa aprender a usar.